Ô Bob, o, o presidente do Sindimetal falou uma coisa interessante, vocês quando pegam o, o, o galo de pijama, vocês vão de madrugada... Para a porta das, das fábricas Vocês falam com os trabalhadores Quando vocês vêm para o meio de comunicação Vocês falam com, com a sociedade E a gente viu que a direção Da Air Nova é, Que é ligada a, Ao setor de aviação Cometeu assédio moral Coletivo contra os trabalhadores Não permitindo que eles Conversassem com O sindicato Ô Paulinho, é... Vou explicar o seguinte, até pior que essa sua explicação, é hum, bem pior que isso. Nossa! Né? É muito pior, né? Hum. Se a gente normalizar primeiro a Ernova. acho que todo mundo não sabe mas ela é uma das maiores parceiras da Embraer então a Embraer é responsável pela Ernova também parte do avião que está voando aí é feito por esses trabalhadores a Airnova inclusive comprou aquela unidade que, da Embraer de Évora, Portugal, aquela unidade que é uma das comprou? maiores comprou. Agora é nova, é uma das maiores unidades da Europa e só que aqui no Brasil a direção é, é brasileira e essa empresa ela acha que tá no século passado, no tempo da colonização, né? Hoje aconteceu o seguinte, primeiro que ela ela comete atos antissindicais o tempo todo que de desde desrespeitar o que a gente passa para os trabalhadores é até de privar o nosso contato com os trabalhadores. Qual... O que aconteceu essa semana? Temos uma assembleia no sábado, né? Onde essa proposta horrível, essa proposta, é, que é uma proposta a pior do, do, do setor, de todos os setores, foi essa da Air 9, do setor aeronáutico. E a gente foi conversar com os trabalhadores cerca de 15 minutos, fazer uma assembleia de forma mais pacífica do mundo, como é a nossa prática, a assembleia é democrática, né, que os trabalhadores inclusive têm o direito de entrar na fábrica e todo mundo ficou para fora escutando o sindicato, dialogando com o sindicato e logo que eles entraram tivemos uma surpresa muito grande vários trabalhadores nos ligando mandando mensagem porque eles chegam e tomam café, Paulinho, na fábrica. Uhum. Porque o trabalhador fica... Que foi uma conquista dos trabalhadores através da luta sindical. Dos trabalhadores, porque a gente tá falando de trabalhadores que acordam 4 e meia, porque a, essa fábrica, ela fica na divisa de São José de jacareí ali no Eldorado, bem na divisa, ali na Estrada Velha. Tem trabalhador que acorda 4 e meia da manhã e vai uhum. almoçar meio-dia, meio-dia e meio. E aí... Em retaliação aos trabalhadores terem ficado na Assembleia, a empresa decidiu fazer uma coisa. Ela trancou a sala, a, a cozinha... A refeição. Trancou a cozinha, simplesmente trancou a cozinha e, pasmem, joga todo o pão e todo o café, segundo Meu o relato Deus. dos trabalhadores, no lixo, num país que 33 milhões passam fome, mas assim... O pior é usar isso como retaliação aos trabalhadores. Olha, então, deixa eu entrar aqui né, nesse assunto do Bob, que é diretor do Sindimetal, a Air Nova, que fica ali na Estrada Velha, na divisa com Jacareí, é, enquanto os trabalhadores foram ouvir é, o sindicato, a comissão, os sindicalistas, a direção do sindicato sobre a campanha salarial, eles pegaram todo o café trancaram ah, primeiro ah, ah, o refeitório e jogaram todo o café eh, no, no bueiro. No lixo, né segundo lixo. o relato deles, e, e a crueldade vai além, porque assim tem trabalhador que não, não, não come o pão da fábrica, alguns que, às vezes o cara tem diabetes, o cara tem alguma coisa, Mas traz, leva um, pra casa. traz um pão no armário, alguma coisa. Eles trancaram a copa, para os caras não terem acesso, os trabalhadores não tiveram acesso e foram ter só a refeição, Meio-dia, isso a gente, tudo que você. Você pode fazer, o patrão pode fazer qualquer coisa na fábrica. Só hum. que aqui a gente tem sindicato e a OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, ela não permite isso. A gente tem regra e tem lei. A gente está fazendo a denúncia via Ministério Público, a gente vai levar em todas as esferas. Estamos denunciando para a Embraer. Hum no complice da Embraer, que trabalhador que faz esse avião, estamos denunciando para todo mundo o no nome da Embraer, vai ficar evidência entramos em contato com os camaradas lá da Espanha, da França a gente vai falar com o mundo inteiro, de denunciar com uma empresa, em 2022 tem essa prática nefasta de proibir a democracia e proibir que os trabalhadores escutem, foi a primeira assembleia que a gente fez na campanha salarial Olha, são 8 horas e 17 minutos, lembrando que a, a Air Nova, ela é espanhola. E veio, ai que dolor hacer me perder la ternora, que que há em 8 horas e mais 17 vieram aqui em São José dos Campos, trancaram o refeitório, jogar o café no lixo uhum. e o, o no, no bueiro e o pão no lixo. Uhum. É incrível o dos trabalhadores. Olha, então a, a direção da Aero Nova, Empresa do setor aero, aeronáutico Que é aqui na zona sul de São José dos Campos Segundo o sindicato, segundo o diretor, o Bob é, Promoveu mais um capítulo de assédio moral Contra os trabalhadores São 8 horas e 18 minutos Tem ouvinte no ar Alô, bom dia Bom dia, Paulo Silva, Giló E todos aí da Cultural e aos convidados de hoje... E a todos os ouvintes aí... Oi Arruda... É, companheiro Mancha... Companheiro Bob... Está aí hoje... Aqui... Eu queria aproveitar aqui... Em nome da Admap... Uhum. É o Arruda da Admap... Que está falando aqui... Eu sei... Em nome da Admap... É, prestar nossa solidariedade... Uhum. Aos trabalhadores da... Da, da empresa Arnova... Uhum. E dizer que... Estamos repudiando essa atitude... Calabrosa... Da... Da... Da Arnova... Porque não é possível... A empresa jogar o café fora dos trabalhadores, simplesmente porque se fez uma assembleia, isso fere o direito constitucional de manifestação dos trabalhadores. É, nós sentimos como trabalhadores aposentados, uhum. atacados também por essa atitude da Arnova. Então, nosso repúdio à Arnova e nossa total solidariedade em nome da ADMAP, de São José dos Campos, do Vale do Paraíba, a, aos trabalhadores da Arnova. Estamos juntos nessa luta. E esperamos sair vitoriosa do Dela Um abraço Eu que te agradeço, viu Arruda 8 horas e mais 19 minutos Ô oh, Bob, então nesse caso Saiu pior a emenda do que as, o soneto eh, Praer Nova? Ela vai responder judicialmente Vai responder com o nome dela Rodando aí, inclusive que a é Embraer Ela vai ser responsabilizada Porque assim A gente vê que essas empresas vêm pro Brasil e elas praticam o contrário que é praticado na Espanha, né, que lá os trabalhadores têm os direitos garantidos, só que aqui não é terra sem lei. E faz há muito tempo que a Ernova vem cometendo, não é a primeira vez. Então, assim, minimamente teria que deixar os trabalhadores decidirem o que querem, e já que é uma Assembleia Democrática, é, é totalmente vergonhosa, é inconcebível, como a Ruda falou aí, é para ser repudiado num país que todo mundo passa fome, mas a crueldade e a gente tem que parar de normalizar que patrão pode fazer tudo, patrão não pode fazer tudo, e aqui tem sindicato né Paulinho, aqui tem os sindicatos metalúrgicos que não, a gente não deixa barato não, porque a gente representa os trabalhadores, né, mas é, é inadmissível 8 horas e 20 minutos 8 horas e 20 minutos ah, ah, o Ed Silva ele diz aqui Bob, olha, bom dia esta empresa era a antiga Gamesa Veio ao Brasil para aprender a fazer avião e dizia que era setor de serviços. Fraudou o registro numa greve, não pagou um salário, o salário do mês. Você acompanhou esse raciocínio? Acompanhei. O Edmir é um grande... é o, é o nosso legado moral aí, né? Começou há muito tempo na Embraer, foi diretor do, das parceiras, inclusive, lá na Latéquer... Ela, ela tinha um registro de, de sindicato, de terceiros, de porteiros. Uhum. Inclusive tem, se a gente buscar no registro lá do, do sindicato em relação a processo, temos coisas escabrosas, viu, Paulinho? Desde fra, fraude à eleição de Sipa, que tem, tem um trabalhador que entrou com uma ação. Olha para você. Eleição ver. de Sipa? É, fraudada, Caramba. né? Então tem uma ação lá é, individual. É, no tocante a esse, a, a, a esse tema, mas essa semana extrapolou todas tudo que é razoável né? e a gente vai estar tá notificando a empresa, notificando via Ministério Público, em todas as esferas, vai fazer uma campanha internacional, porque quem faz avião, além de ser precarizado aqui tem um resquício muito forte ainda da ditadura militar, entendeu Paulinho? A gente vai fazer fomos fazer ano passado uma assembleia lá na Sonacá eu acho que eu vim aqui na época, 17 Foi. carros de polícia, então assim a gente, aqui no Brasil é um mundo invertido em relação aos direitos você vai lutar pelo direito você é duramente atacado pela, pela, pela polícia e aí você vai fazer algazarra e arruaça que nem está sendo feito na rua aí por, por essas manifestações antidemocráticas, que é importante lembrar viu Paulinho, hum. todo mundo tem direito de se manifestar, claro. mas pedir ditadura que nem estão pedindo aqui no CTA é, é crime, né Pedir o fechamento do Congresso é crime. Né? Você viu aí a, as monstruosidades que estão tá acontecendo, pessoa perdendo criança, perdendo o olho devido a bloqueio. Isso a gente não pode admitir nunca. E quando é para a polícia fazer, tem que fazer. Tem que fazer com, quando é esses temas, não em relação ao trabalhador. Mas é nova, a gente vai levar para o mundo inteiro isso aí. Porque já, tá, já já Já está, tá, porque, não, Paulinho, não, não é razoável, né, Paulinho? Minimamente não é razoável. Pra não falar coisa pior, né? 8 horas e 23. Então, foi, foi dado início a isso aí na Assembleia que foi realizada na portaria da Air Nova, os trabalhadores reivindicando a campanha salarial desse ano, durou menos de meia hora e, claro que geralmente acaba atrasando 5, 10 minutos a entrada do primeiro turno. E em represária segundo o diretor aqui a Air Nova adotou a chamada posição covarde de castigar os trabalhadores que já estão até a, a, estão acostumados a tomar café pela manhã na, na, nas dependências da fábrica, que foi uma conquista do trabalhador. Então, tá aí. É, at, essa atitude é assédio moral. Assédio moral, né? E, e atitude para não sindical. falar atitude sindical de, de coibir os trabalhadores... É, isso é, uma, é coibir o trabalhador, porque eu, como que o trabalhador, numa outra, numa outra assembleia, eles resistiram, já fizeram uma outra assembleia, já tinha acontecido isso, a gente já tinha falado, tentado se comunicar com a empresa, mas lá, infelizmente, eles, não, eles, eles vão responder judicialmente, viu, Paulinho? Aí tem que vir uma multa pesada, tem que entrar o Ministério Público com um ataque, que é um termo de ajuste de conduta. Né? E a crueldade é tão grande que, segundo o relato dos trabalhadores, o gerente lá de RH que é o, o, o eu não vou nem citar o nome do rapaz que não merece nem da Ibope para ele, uhum. mas ficou tomando café para mostrar, <risos> eu tô tomando café. Então Meu assim, Deus. tem requintes de crueldade, de sacanagem, entendeu? Imagine você trabalhador, o seu patrão um dia que você pega um, um jornal, alguma coisa para ler, de seus direitos, seu patrão fala, hoje você não vai almoçar, hoje você não vai tomar café, já passou, Paulinho, você pega um jornal aqui fala, vou ler um jornal, ou o sindicato, os jornalistas aqui conversar com você, você fala, não, hoje você não pode almoçar, Paulinho, você vai ter só a sua janta. Né? Meu Deus, que, que é vergonhoso é isso. É uma vergonha, uma vergonha. Acho que a rádio está aberta, até se quiser alguém da direção da Arnova ligar, né, Paulinho? Pra fica gente à conversar, vontade, fica né? à vontade. Ou se não, depois que a gente também levar todas as notificações, vamos estar tá voltando aqui na rádio, né, Paulinho? Porque eu acho que chega de, chega de anormalidade tomar conta do Brasil, né? Vamos virar as páginas das coisas, achar que o anormal é normal, monstruosidade é normal com o trabalhador. E aqui tem sindicato. E nosso sindicato, a gente o Mancha tá daqui a pouco vai estar tá aqui, que é nosso legado. Uhum. Esse que é a nossa história. Começou a pedra que foi fundamental para o sindicato é o Mancha. Então a gente... Tem uma história a zelar e esse sindicato vai estar na luta junto com os trabalhadores. A gente só tem esse sindicato devido à luta dos trabalhadores e a confiança que a gente tem, né, Paulinho? Olha, lembrando a Aeronova, que um bom dia começa com um café e um sorriso. Quer dizer, as duas coisas que não tiveram e nem bom senso lá na Aeronova. O Fernando Rasta está dizendo aqui, ó, ótimo dia para todos. Bob, qual é a receita para garantir os direitos dos trabalhadores do setor aeronáutica? Primeiro, é coibir o assédio moral? Coibir o assédio moral, segundo a gente tem que estar tá se mobilizando, Paulinho, porque a gente vai estar tá levando, a gente está já desde 2017 sem convenção coletiva, né, onde as, essas empresas atacam brutalmente, e assim, até durante essa campanha salarial... A gente da Alatecué, a gente tem um vale alimentação de R$ 580,00. E a gente colocou isso na pauta para o trabalhador da Enova, para o trabalhador da Sonacá, para o trabalhador da Embraer mesmo, para todos esses trabalhadores terem esse benefício. E a empresa, infelizmente, não, às vezes as empresas não aceitam. Fizeram uma proposta capciosa de R$ reais no setor, mas em contrapartida... Aquela guilhotina do lado, sabe Paulinho? O Meu trabalhador põe a cabeça, porque é, é uma proposta que é, delimita o trabalhador lesionado, porque o lesionado de ocupacional, e pasmem, o trabalhador acidentado com CAT, aquele que se, por exemplo, sofreu um acidente, quebrou uma perna, quebrou um braço, esse trabalhador também vai ter data para ser demitido. Então é, o setor aéreo o Embraer é vergonhoso com essa proposta, que ele praticamente acha a cura para uma lesão do trabalhador com a demissão, né? Como se todos os problemas do trabalhador fossem solucionados com a demissão. Sábado, vamos estar nessa assembleia, conversando sobre essa proposta monstruosa do setor aeronáutico. É bom a gente falar. Uhum. Paulinho, estamos falando de uma coisa que custa 69 milhões de, de dólares ou reais, eu não sei, o, o avião mais barato da Embraer. 69 milhões de dólares. E estamos falando... De um trabalho que envolve vidas e envolve responsabilidade civil. Que nem eles sempre falam que o colaborador da Embraer, do setor, tem que olhar o avião, ficar sorrindo. Só que a maioria do trabalhador do setor aeronáutico, Paulinho, hoje ganha cerca de R$ reais bruto. Recebe R$ reais líquido. E está tendo que trabalhar de Uber, está tendo que fazer faxina no final do mês... Você acha que esse trabalhador vai trabalhar como arrebentado? Então, a gente precisa pensar em convenção coletiva do setor aéreo e lutar pelo nosso vale de alimentação. É o mínimo. Né? Embraer, o setor aéreo, já era para ter parado há muito tempo fazendo greve, porque não dá para o trabalhador na Espanha e na França ganhar 12 euros por hora e a gente aqui ganhar menos de 2 dólares por hora. Né? 8 horas e 28 minutos. Em relação à campanha salarial... É, como é que ficou Lá na, na, na Air Nova Porque primeiro é o café Depois os problemas Na Air Nova foi primeiro o problema Depois o café Como é que ficou lá a campanha salarial Isso acabou unindo mais os trabalhadores Diante desse objetivo Paulinho, os trabalhadores Na verdade Ficaram mais, mais revoltados Com uma situação dessa Mostra que uma empresa Que joga o café no lixo tranca uma sala de refeição, não tem um mínimo de dignidade né, para estar tá discutindo outros temas. Você imagine quem está jogando café no lixo desse trabalhador vai discutir direito do trabalhador. Então, sabe, tem uma Assembleia Geral, é importante lembrar, né, tem essa proposta nefasta para estar tá votando, mas assim aqui ficou repúdio, aqui, só que aqui eles estão achando que estão no ter no século passado. Né? Notificamos a empresa Vamos estar tá fazendo via Ministério Público E estamos fazendo uma campanha internacional né? Porque assim, os sindicatos metalúrgicos Que tem a história que a gente tem né? tá O companheiro Manche chegando aqui né? Companheiro histórico Que é um sindicato único no Brasil Com viés de luta A gente é um dos poucos sindicatos do Brasil Que tem a ficha limpa E o trabalhador tem o orgulho de ser associado Não vai deixar barato para essa empresa que faz esse ato aí nefasto que foi o que a Ernova fez, né? Bom, tá aí dado o recado, então, olha, que nunca nos falte fé café e amor em relação lá na, na Ernova aí. Tomara que eles entendam o recado.